da Universidade Federal do Amazonas, e ganhamos o, o concurso de jovens empreendedores florestais proporcionado pelo IDESAM, com, na categoria de usinas, com o tema de briquetagem como alternativa de manejo de, res, de resíduos de madeira. A briquetagem ela consiste basicamente na compactação de um resíduo. Pode ser utilizado várias matérias-primas, mas a madeira em si é, tem algo especial porque ela é muito requisitada. O mundo precisa de madeira, entretanto, há perdas e essa perda não é contabilizada na legislação. Então, você pegando essa, esse resíduo e agregando valor a ele, vai estar agregando valor também à floresta. Enquanto a água é retirada da floresta e levada para a madeireira, e beneficiadas, sobra muito resíduo de serragem, e esse resíduo, é, quando chove muito, pode entupir bueiros, e quando tem uma seca muito grande, é, para os moradores que se localizam perto de uma madeireira, pode causar problemas como asma, bronquite, problemas respiratórios e assim. Essa briquetagem, ela gera fontes de renda, como é, a produção de lenhas para... Para padarias, para pizzarias. E também é uma solução, porque esses resíduos não tem um destino certo. É, ele é tido como lixo. É, primeiramente, essa ideia foi tida em uma aula de Química da Madeira, onde o professor pediu para ler um artigo sobre recursos energéticos florestais. E tinha lá a briquetagem de diversos materiais. Mas, principalmente, era sobre coco com usando resíduos de coco, mas voltando para o meio florestal, eu penso nisso, o que vai ser feito com esse resíduo?